Salve, salve rapaziada, beleza? Samuel Barrios, e aqui no vídeo de hoje Vim mostrar pra vocês aí como é Que vocês podem descobrir aí Quando é as próximas promoções aí na Steam Bem, vamos lá pro vídeo, né? Bem, tem esse site aqui chamado Steam Database é, O link dele tá na descrição Ou vocês pegam aí o link, ó, SteamDB.info é, Essa aqui é a página inicial dele Aí depois vocês clicam aqui em menu Depois procura aqui, ó, em Tools E é, vê lá a última opção Que é Wins, when is the next Wins Is next Sale, quando é a próxima promoção, vocês clicam aí, e aqui tá dizendo, é a próxima pro... quando é a próxima promoção na Steam, é a promoção de inverno 2022, dia 22 de dezembro, é, daqui a 19 dias, 0 horas, 29 minutos e 27 segundos, vai ter a promoção aí da Steam, que vai ser no dia 22 às 3 horas da tarde, toda vez às 3 horas da tarde, então, aqui dá pra ver as últimas promoções que teve, ó. É, bem, o vídeo é só isso mesmo, é, espero ter ajudado vocês, se eu ajudar vocês, deixa um like aí pra ajudar o canal e me ajudar, porque isso ajuda muito a mim, a me dar mais ideia de conteúdo aí pra trazer aqui no canal, é, e é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!